Olá, meus amigos e minhas amigas. Forte abraço. Olha só, estou aqui na casa do meu amigo Manuel. Dá um grito aí, Manuel. Opa, estamos juntos Gente, eu encontrei aqui, gente, um arado, gente. Para quem não conhece arado, isso aqui é um arado, gente, é onde é a, a, a, onde é puxado por o animal, né? Tem arado com trator. E aqui na, na década de 80 eu cheguei a usar, eu plantei milho. Aqui, esse arado aqui, eu vou já focalizar bem para vocês, ele tem uma lâmina, aonde ele pega o um mato mais ou menos de uns 50 centímetros, e ele vira, e ele, a gente faz um quadrado, e ele vai virando. Vou mostrar para vocês aqui agora, gente. é uma Hoje em dia, ninguém usa mais isso, é tudo em máquina, né? Antigamente, se pegava um boi, colocava uma canga, né? Ou então, colocava no animal, no burro, no, no, no cavalo, Enroscava aqui na frente e ele ia puxando. Deixa eu mostrar para vocês como é que funcionava aqui. Vamos lá. Olha só. Aqui é os cabos. aonde você vai guiando, né? O, o animal ia puxando e você é guiando porque o arado ele não pode sair fora. Ele tem que pegar uma lista de terra e tem que ir embora, viu? Não pode parar. Aqui nós temos aqui a lâmina. Aqui, ó. Temos aqui a lâmina. Ela é assim, ó. Então ela, ela vai. A terra vai o animal vai, vai puxando, ela vai dentro do chão e vai virando esse mato, quer dizer, você pega um mato alto né? e você deixa na terra limpa, porque ele vai fazendo aqui, vai cortando e vai virando o mato, aqui embaixo ó, temos aqui um guia, ó. esse guia aqui, aqui embaixo ele não deixa que esse arado aqui afunde muito, então esse aqui é o guia, ele vai sempre com uma fundura só, lembrando quem vai determinar a fundura da terra é o, o, a pessoa que vai guiando. Se caso você, para não afundar muito, se caso você quiser que afunde mais, você, você ergue um pouquinho. Se caso você quiser que o arado saia, aí você vai erguer um pouquinho para cá. Esse aqui porque está um, tá um pouco desajustado, né? No que você ergue o arado, aí a lâmina pega no chão e a lâmina não, esse aqui, aqui ó pega no chão e aí levanta o pico da lama. Aqui ó eu já eu vou tentar fazer aqui uma demonstração. Então ó o animal vem, vem puxando ó, e essa terra aqui ó ela vai afundando e essa terra aqui ela vai virando para cá ó. ó. Ela vai virando e ficando todo dia assim ó. Essa lama aqui vai virando e vai deixando o chão todo assim. Aí depois você vai vir aqui, ó, e vai pegar outra outra fase aqui, ó. Essa lama aqui, ó, ela vai virando e vai cobrindo essa parte aqui que não que ficou vazia, ó. Cada vez que você passa, vai ficando vazia, e essa lâmina aqui, ela vai virando pra cá, ó. Todinha. É assim, em sequência aí. Deixa então, aqui, ó. Porque esse, esse mato vai virar aqui dentro dessa vala, aqui, ó. Olha, ó. Hoje então, ó, Aqui agora, nós vamos fazer aqui uma demonstração aí. Olha só aí, ó. Olha só aqui, ó. A terra vai virando, ó. ó viu, ó? Agora, aqui vocês vêem que ficou uma vala, né? Essa valinha aqui, essa valinha aqui, essa que vai nessa parte aqui, vai virar para cá. Olha, ó. Veja bem, aí, ó. Você viu, ó? <risos> pois é, meus amigos. Esse aqui é o famoso arado. Esse aqui tá bem antigo, tá bem desregulado né mas era assim que a gente fazia no norte e eu estou mostrando essas coisinhas para aquelas pessoas que não conhecem pessoas da cidade esse meu canal está tá trazendo esses conhecimentos quando você vê falar em arado vocês vão saber tem o um arado de trator e tem o um arado manual que é em tração animal né colocar assim o um animal aqui ó tem um gancho ó tem um gancho onde amarrar as cordas ou com o cavalo, ou com o boi, era, era assim que se trabalhava na década de 80. Hoje, como eu falei, é tudo na base do trator. Então fica assim. Se puder, se inscreva no canal para nos dar uma, uma ajuda, deixar o seu like. Isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo aí com amigos e amigos do WhatsApp. Um abração, fui! Tchau, tchau!